Olá, tudo bem? Parabéns pela sua iniciativa de querer transformar o seu processo de vida com muito mais atenção e qualidade. Nesse treinamento você vai aprender de forma muito clara, muito simples, como que você vai melhorar o seu foco. E existe uma qualidade básica nesse treinamento que eu vou te ensinar a perceber o que te distrai. A qualidade da sua distração faz com que você entenda por que, que você não está conseguindo se manter atento? Tudo isso se dá por conta da motivação que está por trás daquilo que você está querendo fazer. A partir do momento que você entende qual é o mecanismo que promove a sua atenção, isso eu vou te explicar de forma fisiológica, você vai ver como vai ser fácil entender os conceitos por trás desse treinamento e aí a prática vai ser só a cereja do bolo, né? Que é onde você vai aprender de forma técnica, como que você vai melhorar a sua qualidade atencional. E aí, é claro que você vai ter resultados positivos, né? tanto na sua vida diária, né? na sua vida profissional, familiar, em todos os aspectos, porque tudo depende da forma como você leva, como você encara as consequências da sua vida. Quando você tem consciência clara sobre isso, fica muito mais fácil simplesmente não reagir. Tá legal? Então, ó, entra logo nesse curso. Eu tô te esperando lá pra gente iniciar esse processo de transformação. Tudo bem? Então, vamos lá. Um abraço.